Valores, estamos falando agora de valores. O que tem valor para você? Estamos num culto de família. A família tem valor? Ou tem valor a profissão? A empresa? O que tem valor? Jesus está mandando pensar, aqui não é contra a riqueza não é aqui a questão contra a riqueza está dizendo tem questões tem valores passageiros e tem valores eternos eu estava lendo um livro eu achei interessante e nesse, esse autor ele disse assim eu amo o dinheiro mas o dinheiro ele só compra uma casa mas não compra um lar o dinheiro compra uma cama boa, mas não compra o sono tranquilo. Ele compra prazer, mas não compra a felicidade. O dinheiro compra diversão, mas não compra paz de espírito. O dinheiro até compra companheiros, mas não amigos. Então a questão é, o que é que você valoriza? Você está valorizando a casa ou o lar? Você está valorizando mais a cama ou o sono tranquilo? Você está valorizando o prazer ou a felicidade? Você está valorizando uma mera diversão ou a paz de espírito? Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros passageiros, mas sim tesouros que permanecem. Por quê? Por quê? Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração.